Estes vidros que brilham com cristais, atrás deles existem muita gente. Sobre macas e às vezes indigentes, que às vezes entrou, mas não sai mais. Corredores lotados, pouco raio no silêncio da noite da cidade. Esperando a mão da caridade, escrever a história e o enredo. É aqui que começa o fim do medo, dos porquês, do orgulho e da vaidade. lotados de jovens e adultos, desde a emergência à pediátrica, entre a sonda e fralda geriátrica, suportando rigores e insultos. Madrugada, adentro, vem dos vultos do descaso, da impiedade, da agonia e da ansiedade, para morrer a é um estalar de dedo, é aqui que começa o fim do medo, dos porquês do orgulho e da vaidade. Na demanda que vem desenfreada, onde o Estado é só o que socorre. Muitas vezes só dá entrada e morre, e a família não pode fazer nada. Tem pessoas que já desenganada se engana com a falsa piedade. de alguém que por leviandade lhe promete um socorro em segredo. É aqui que começa o fim do mês, dos porquês do orgulho e da vaidade. Se você tem saúde e não está mal, peça a Deus que não entre nunca aqui, pois é muito difícil de sair quando cai na Arapuca hospital, pois além do cuidado que vai mal, tem ainda a parcialidade, esse câncer que mata a sociedade. Insensível à pedra de lajeira, é aqui que começa o fim do mês, dos porquês do orgulho e da vaidade. Poeta Oliver Brasil.